Olá, meu nome é Roberto Camargo e eu estou aqui para falar para vocês do sistema Compradeimóvel.net. Eu estou aqui com a minha colinha, onde eu vou ler algumas perguntas e responder para que vocês conheçam melhor o que é o nosso sistema e o que ele faz e onde ele pode te ajudar. Primeiro, o que é o sistema Imóvel.net? É um sistema de captação online, na internet, de potenciais clientes interessados em comprar um imóvel, para morar, um apartamento, um escritório, um galpão. Então o nosso sistema, ele capta essas pessoas na internet e entrega para corretores de imóveis. Como assim entrega para corretores de imóveis? Eu vou explicar melhor como que você é, vai fazer parte do nosso sistema e receber esse cadastro. Primeiro, quem, tá, quem precisa do nosso sistema? Quem precisa é todo corretor de imóvel que queira aumentar a sua base aí de clientes, é, não só no lugar onde você mora, mas como fora também. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, Rio de Janeiro hoje é, é potencial área né, de investidores. Copa do Mundo, temos também as Olimpíadas. Então você vai captar pessoas pelo Brasil todo interessadas em comprar um imóvel no Rio de Janeiro. Como que é feita essa captação? Bom, primeiro você precisa entrar no nosso sistema que, vou dar o um exemplo do Rio de Janeiro, mas ele funciona em várias cidades e estados, tá? É, mas eu vou dar como exemplo o Rio de Janeiro. Você entra em compra-de-imóvel.net barra rio e ali você vai preencher os seus dados de corredor de corretor e comprar o nosso sistema. Você vai adquirir e pagar a, ali a nossa taxa, tudo é feito online, cartão de crédito, ou boleto bancário e você está dentro do nosso sistema. Bom, estando dentro do nosso sistema, você recebe uma página pessoal onde você pode divulgar, que seria compra-de-imóvel.net barra o seu nome, barra o nome que você escolher. Dentro desse site, vai ter suas, configurações, suas informações básicas, telefone, se quiser colocar endereço, você pode colocar um chat para o internauta falar com você online pode fazer algumas coisas mas é essa página que é o ouro que nós vamos entregar para você não essa página na verdade ela não precisava nem existir o ouro que a gente tem de legal para entregar para vocês é um cadastro de um potencial cliente. Como assim o um cadastro? É, assim que você contrata o sistema, você já tem direito a também fazer publicidade na internet que a nossa empresa cuida para você. Você não precisa saber fazer publicidade na internet. Nós que vamos cuidar disso. Você também vai, após ter contratado o seu sistema, você pode entrar e comprar um crédito de publicidade que hoje nós fazemos exclusivamente no Google. Pode ser que posteriormente, breve, a gente já está pensando em fazer também no, face... no Facebook. Você contrata o sistema, por exemplo, R$ 200. Reais. Quando você contrata R$ 200,00, outros corretores também estão contratando R$ reais. Então nós vamos juntar mensalmente e ver quanto nós temos hoje, R$ 1.000,00, R$ 2.000,00, R$ mil, mil, mil, mil R$ e nós vamos fazer uma publicidade no Google com esses R$ reais atrás desses clientes. E como funciona essa publicidade? Eu faço um anúncio no Google e ele vai cair no nosso site principal, que é o compra de onde tem uma pesquisa, onde tem ali o perfil do imóvel, do apartamento, da casa, do terreno, que o internauta está querendo procurar. Tá? Então ele vai preencher ali tudo detalhadamente e vai clicar em cadastrar. Quando ele cadastrar, você é você não. O nosso sistema vai pegar sequencialmente e enviar um cadastro para cada é, investidor. Pra, você investidor, eu digo corretor. Você que está investindo na, lá na publicidade do Google. Então, por exemplo, vamos é, citar um exemplo que a Maria investiu 200 reais, a Joana 200 reais, o Pedro 200 reais. Nós vamos enviar, a gente costuma usar um fator, tá? que 200 reais é fator 2, 500 reais é fator 1. Um. A gente pega esse valor e converte em fator e vamos te enviar essa quantidade de cadastro sequencialmente. Então as primeiras duas pessoas que se cadastraram vão para Maria, as outras duas pessoas que se cadastrarem vão para Joana, as outras duas vão para o Pedro, se foi esses os nomes que eu dei no exemplo atrás. Então você sempre vai estar recebendo. Quando chegar no Pedro, volta para Maria, volta para Joana, para Pedro, volta para Maria, para Joana, para Pedro. O que é interessante é que cada corretor pode investir quanto quiser. Então, se tem algum que quer investir 200 reais e o outro quer investir 500 reais, o que vai Ou Vamos colocar 600 reais. O que vai acontecer de diferente com quem investiu 200 e quem investiu 600? Vai receber um o um triplo de cadastros. Então, se o Pedro investiu 600 reais, a Maria recebeu dois cadastros, a Joana dois cadastros e o Pedro seis cadastros. A Maria, dois cadastros. A Joana, dois cadastros. E o Pedro, seis cadastros. Isso até o final do nosso valor ali investido. Quanto custa é, cada cadastro desse? Vamos pensar dessa maneira. A gente não sabe, mensalmente, é, é, é, é, conforme o Google, palavras-chave e custo, isso muda. Eu posso dar, por exemplo, vamos dar como por exemplo, a cada 100 reais, você pode receber 20 cadastros. Tá? Então, se a cada 100 reais você recebe 20 cadastros de potenciais clientes, a Maria recebeu, ela investiu 200, ela acabou recebendo 40 cadastros. O Pedro investiu 600, ele recebeu 120 cadastros de potenciais clientes. Então isso também é um sistema legal que nem todos os corretores precisam investir o mesmo valor. Bom, é importante falar... É o seguinte, o que você faz com esse cadastro? Quando o, o internauta se cadastrou e já foi sozinho, sem interferência humana, não sou eu que escolho, é o computador sozinho, sequencialmente joga para o corretor. Quando, você, quando ele se cadastrar, você recebe automaticamente um e-mail avisando que ele se cadastrou. Você vai entrar no seu administrativo e vê o perfil dele. Quando você vê o perfil, você escolhe aí na sua carteira de imóveis que você tem para vender para oferecer o melhor para ele. O que é importante falar, nós estamos captando clientes online, às vezes ele não quer que você ligue para ele imediatamente, às vezes ele não quer te telefonar, então é importante que você, corretor, seja também uma pessoa online, você tenha arquivos em PDF, por exemplo, dos imóveis que você quer vender e oferecer. Então você analisou o perfil do cliente e fala, ah, pra ele eu quero mandar este apartamento que está em construção, este apartamento que está pronto, porque ele disse que tipo de imóvel ele quer. Você vai pegar e já imediatamente manda por e-mail pra ele esse cadastro. E aí, espera um dia, por exemplo, para telefonar. Então é importante que vocês saibam, vocês precisam ser online. Não adianta você achar que é só no telefone que você vai resolver. Muitos não querem. Eu quero dar, por exemplo, eu há, há dois anos, mais ou menos, eu estou pesquisando imóveis e eu tenho um corretor que há dois anos ele me manda mensagem. Ele não liga pra mim. Ele me manda mensagem. Tem outros que ficaram no meu telefone... Todo dia tentando alguma coisa. Eu já marquei meu telefone, eu programo lá, não quero receber ligação desse cara, já descarta na hora, já cai na caixa postal sozinho, porque eu não quero receber ligação dele. E aquele corretor que está me mandando mensagens, me alimenta de informação, perguntou, você quer que eu continue te mandando e-mails, você já comprou? Né? Esse está sabendo lidar comigo com o meu perfil de internet. E muitos dos, corre... dos potenciais clientes que vocês vão receber têm esse perfil de internet. A gente tem também no sistema, um, um, um serviço opcional que chama Tovox, esse tem um valor fixo que é R$35,00 por mês, que semanalmente ele manda uma mensagem para esse seu potencial cliente. Então mesmo que você não mande e-mail... Mesmo que você não telefone para ele, o nosso sistema vai toda semana mandar uma mensagem. Lógico que essa mensagem vão ser é, imóveis oferecendo para ele. Mas isso é, caso você não tenha tempo, ainda não seja uma pessoa tão hábil na internet, o nosso sistema vai estar tá trabalhando para você. E eu quero finalizar deixando um recadinho muito importante. O nosso sistema não vende, não vende apartamento não vende casa, não vende escritório. Quem vende são vocês corretores. O nosso sistema ele faz uma coisa principal. Eu trago um cadastro para você de um potencial cliente, de uma pessoa interessada em comprar um imóvel. Como você é um corretor, já deve ter sucesso ou não ter sucesso, eu não sei. Faz para vender isso, vai depender a partir daqui de você. O meu sistema vai trazer para você uma pessoa que está interessada. Se ela está muito interessada ou pouco interessada, é você que é corretor, com o seu feeling, com a sua experiência, que vai determinar. Tá certo? Então não esqueçam o sistema compra de imóvel.net. Obrigado.